Ou soja, ou grãos, no caso, né? Qual que vale mais a pena, certo? Então, para você que chegou aqui no canal hoje, né? Esperando aprender exatamente Excel, esse aqui, meu amigo, não é talvez o vídeo mais indicado. Você pode escolher aqui ao lado, no YouTube, nas recomendações. Vão ter muitas coisas aí, nossa, aqui do canal, beleza? Mas hoje nós vamos focar numa análise um pouco mais técnica voltada para o setor sucro energético, tá bom? Então, nós vamos discutir ferramentas aí, né? Ou como analisar alguns cenários para ajudar você nas tomadas de decisão do ponto de vista econômico, Beleza? A pochete, então toque a vinheta, Pochete Estamos aqui, combinamos um diálogo, já já A gente fala, beleza? Então Zerati, toca a vinheta aí, faça o favor O objetivo do vídeo de hoje, claro que eu já falei na abertura e discutir com o Paulo, é mostrar do ponto de vista econômico, né? Fazer algumas continhos, algumas continhas, para mostrar os contrastes de custo, preço e, consequentemente, margem quando a gente compara cana-de-açúcar com grãos. Por que, que eu estou falando grãos e não falo especificamente soja, não falo especificamente milho ou alguma outra coisa? Grãos eu estou colocando, moçada, para você que não é exatamente da área e está aprendendo aqui. É Aqui no Brasil nós conseguimos fazer duas safras né, a princípio em um mesmo ano, ou seja, enquanto a cana você planta, ela é uma cultura semi-perene né? que você corta, ela rebrota você corta, ela rebrota e assim por diante então ela tem uma duração de ciclo de 5, 6, 7, 8, aí depende de como é que você conduz 10, 12 anos é de grãos, como a soja que é uma cultura anual, só que acontece dentro de um ano, entre aspas, você consegue colocar duas culturas, então você coloca soja e depois você coloca milho vai falar que você nunca viu uma capa de revista que vai falar do agronegócio, vem os caras colhendo a soja e plantando milho atrás naquele formato de V Maravilhoso. Já viu isso, Pochete? É exatamente isso que acontece. E a depender da região e do sistema de produção, é possível fazer mais de duas, né, no caso, três safras dentro do mesmo ano. Evidente que isso aí são aí pontos específicos, geralmente sob irrigação de pivô, tá? Por isso que a nossa análise vai fazer muito sentido, muito mais sentido, né, do que eu contrastar apenas cana versus soja, o cana versus milho, nós vamos fazer os dois juntos, que é versus grãos. Beleza? Então assim, depois dessa breve explicação, né, pode ser que algumas coisas tenham ficado atropeladas, depois a gente pode eventualmente bater um papo mais no detalhe. Beleza, Pochete? Pois bem, Pochete, ao contrário dos vídeos uh, que a gente traz geralmente uma planilha crua, né, eu tô trabalhando aqui com uma estrutura uh, já pré-montada, onde eu vou contrastar, como eu disse na abertura com vocês, questões de produtividade e preço, que vão gerar minha receita, e depois aqui questão do custo, que quando eu contrasto receita com custo, eu tenho a margem, que é isso efetivamente que nós vamos comparar, beleza? Então ali está uma estrutura pronta, relativamente simples, tá? Mas eu acho que dá para a gente melhorar nosso raciocínio quando a gente vai falar um pouco dos cálculos, tá bom? Então vamos lá, Pochete! Começando com as informações de cana-de-açúcar. Temos ali a primeira informação, é produtividade. Quanto que produz, em média, um hectare de cana-de-açúcar? Você fala assim, depende, depende do corte que a cultura está. Lembra na abertura que eu falei que é uma atividade semi-perene? Então você planta, colhe, ela rebrota, você colhe de novo, aí você rebrota, você colhe de novo. Só que à medida que você vai cortando, né? os cortes vão sendo sucessivos, há uma tendência, tendência, não obrigatoriedade, de queda de produtividade. Então, se a gente pegar no ciclo, vou trabalhar aqui uma estimativa de 90 toneladas por hectare de produtividade. Só que na cana, Paulo, não é simplesmente, né diferentemente ali de uma soja, de um milho, não é simplesmente o quanto você produz por hectare de quantidade de massa do produto que importa, né mas sim também da qualidade da matéria-prima, por isso que se chama cana de açúcar, porque dentro daquele material vegetal você tem açúcar e esse é o que é o seu objetivo, extrair este açúcar de dentro para transformá-lo né, em açúcar, etanol, e depois o bagaço para bioeletricidade. Eu tento não entrar muito nas nuances aqui nos miúdos, mas é difícil. Bom, vamos lá. Quanto que uma tonelada de cana produz de ATR, ou seja, a qualidade dele? Eu vou trabalhar aqui com um valor aproximado né, de 135 quilos por tonelada. O que, que é isso? É quilos de ATR por tonelada de cana. Ou seja, com esta informação que nós estamos aí, aproximadamente uma tonelada de cana que você produz você consegue extrair 135 kg de açúcar total recuperável. Pois bem, esta é a moeda do setor escroenergético. É a partir disso que a gente faz a comercialização e a precificação. É por isso que aqui em cima nós temos o preço do ATR, né? Ou seja, quanto que vale um quilo de ATR? Esse valor, como se trata é, de uma... De um mercado de commodities, é evidente que ele é muito variável, tá? Eu vou trabalhar aqui com o um valor aproximado, meu caro Pochete, de 0,76 ou 76 centavos por quilograma de ATR. Então, para você que está mais perdido que cebola em salada de fruta, o que, que nós falamos até agora? Qual que foi a produtividade de cana em termos de massa vegetal, toneladas por hectare? Qual que é a qualidade desta matéria-prima, ou seja... Qual que é a quantidade de açúcar que cada tonelada tem, que é aquela questão da qualidade, e o preço. Para que, que a gente falou toda esta merda, criatura? Justamente para chegar no ponto da receita, pochete. Se você plantou cana e aquelas variáveis ali foram respeitadas, quanto de grana você vai conseguir tirar? Por hectare no sentido de receita. Então vamos com a continha comigo, pochetão. Você tá balançando a cabeça, tá entendendo ou você tá quer só querendo que o vídeo acabe logo? Você quer entender? Você tá curioso. Então vou fazer o seguinte, pochete, ó, se 76 centavos ou R$0,76, por quilo de ETR é o preço de um quilo de ETR, e você produz 135 kg por tonelada, você concorda que ao multiplicar um pelo outro, eu vou chegar no Preço da tonelada de cana, então respeitando essas variáveis que nós colocamos aí, os valores também que não são exatos, né? Depois vamos discutir um pouquinho de valor. É depois isso aí pode sofrer variações e sofrem variações na verdade. Uma tonelada de cana saiu o preço de receita de R$ 103 reais por tonelada. Se você multiplicar por quantas toneladas por hectare você tira. Você concorda comigo que você vai ter uma receita de reais por hectare? Entendeu, pochetão? Então, se você plantou cana e teve essa produtividade, esta foi a sua receita. Pois bem, tudo seriam flores ou açúcar ou cana, evidentemente, se fosse só ir lá e pegar, né, e vender e obter a receita. O problema é que para você obter a receita, você teve que colocar um determinado custo de Produção. Então, o valor de referência que nós vamos trabalhar aí é um valor de referência médio, né? Que a gente pegou de uns caras meio bunda mole aí, né? Que se chama PC de Projetos, onde eu acabo coordenando junto com o nosso querido Haroldo, de uma pesquisa que a gente faz. Então, o custo de produção. De um hectare de cana está próximo ainda à última safra a R$ 8.300 por hectare. Por favor, hein, ô criatura que está nos assistindo, é, que este vídeo vai ser relativamente longo, não vai me achar que a sua cana custa é dessa ou da usina custa é dessa. Isso é simplesmente um valor de referência. Não assuma isso como uma verdade absoluta. É aquele valor... É, é, mais ou menos. Beleza, Paulo. Então vejam, se eu tenho a minha atividade em que a minha receita foi 9.200 e o meu custo foi 8.300, você concorda comigo que para esta situação resultou em lucro ou margem que eu estou chamando ali simplesmente, né? O nome tá até meio questionável, né, já que margem às vezes é dado em percentual, mas vamos com considerar como margem. Qual que foi a margem em reais por hectare, pochetão? Quase mil ou novecentos reais por hectare. Então valeu a pena, no caso do nosso cenário, de maneira macro, ter plantado cana e vendido por esse preço? Sim. Só que aí vem a questão da soja, vamos ver, e depois do milho de grãos, quanto será que estão os mesmos parâmetros, a mesma linha de raciocínio, quando a gente vai para grãos? tá é, produtividade média da soja, Paulo. Você que vem lá do nosso querido mais para o sul do país, quanto que a soja produz aí por hectare? Não sabe muito bem. Bom, veja que a unidade muda, né? Isso depende da cultura, evidentemente, né? Cana tonelada por hectare. Você pega soja, milhas sacas por hectare. Você pega algodão é arroba e por aí vai. Na verdade, o que nós queremos fazer é chegar no maldito do reais por hectare, tá bom? Vou pegar uma produtividade aproximada aqui, pochete, de soja de 60 sacos por hectare. Se você procurar no Google aí, produtividade média da soja, vai estar mais ou menos próximo a isso, vai 55, 65 saca. De novo, valor de referência para a gente utilizar como base e desenvolver o raciocínio, beleza? Qual que é o custo de produção da soja, Paulo? Se você não sabe a produtividade, o custo se acertar vai ser um chute, tá? Mais ou menos, consultei nas minhas fontes aqui, evidente que depende né, do sistema de produção que você coloca e, sobretudo, do custo dos insumos, né. que agora, né, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos aqui em março de 2021, a pandemia rolando... Preço do insumo lá em cima, porque você tem um estrangulamento da oferta. O dólar hoje bateu 5,70, então é um negócio que você tem que estar extremamente de olho. Então, provavelmente que o valor que eu coloco aqui vai estar defasado ou não com a sua situação, tá? Só quero que você entenda isso como uma referência. Então, vou colocar um custo aqui, pochete, de 4 reais por hectare. Tá? Já está incluso aí operação, já está incluso insumos e já está incluso uma questão de arrendamento, já que o valor de cana também está com arrendamento. Tá? Uma coisa que está, uma loucura, é, Diga-se de passagem que nós vamos discutir depois. Ai, botão, mas na minha, na minha região a minha terra é própria, mais ou menos. Isso aí é outros 500. Aqui nós estamos fazendo, parametrizando tudo para ficar na mesma situação. Agora é que vem o pau, pochete. Que vem ah, o que está assustando os setores com energético. Qual é o preço do, da saca da soja? Então, meu querido amigo, eu vou entrar no Google, né? Como eu disse para vocês, está aparecendo aí. Hoje é dia 3 de março. Vou colocar aqui, ó, preço da Soja, pochete. Olha lá que maravilha já dada em reais. 158 reais a saca de 60 quilos. Você acha que é muito? Pouco? É muito? É pouco? É médio? Tá a princípio dentro do padrão? Você acha que tá médio, pochetão? Vamos lá. Eu vou entrar em algum, qualquer site aqui. Se tivesse médio, eu acho que nem tava fazendo esse vídeo. Porque o que que tá assustando a moçada? Vou entrar aqui, ó. Investing.com. Vamos colocar aqui, ó. Soja, pochete. Vou pegar aqui. Contrato na BMF mesmo. Aqui está o preço da soja, isso aqui está dado em dólar. 31 dólares, se você multiplicar pelos 5,70, vamos arredondar para o 6, vai dar perto dos 180. O valor que a gente estava considerando é 158. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Né? Deixa eu colocar... O... Sai daí, meu! Vamos colocar o gráfico para 5 anos. Olha o que aconteceu com o preço da soja, pochete. 31 dólares a saca. Então, veja o que aconteceu do início do ano, praticamente para cá. Então, o que você considerou como tá médio, mais ou menos? Nós estamos num momento extremamente espetacular de preços de soja. Beleza, então eu vou pegar esse valor de referência que a gente achado só para a gente colocar aqui. Eu vou colocar um 160. Tá bom, pochetão. Aí a pergunta é o seguinte: pegando a mesma lógica que eu tenho ali para cana. Se eu plantei soja, quanto de receita eu tirei por hectare? Para a gente ficar na mesma base da cana. Você concorda-se que eu tirei 60 sacas por hectare, multiplicado por 160 reais a saca? Olha que maravilha, pochete! 9.600 reais por hectare. Então, para você que está analisando, né? aí você já começa a né, ter aqueles insights. No caso da cana aqui em cima, eu retirei 9.300 reais a um custo de R$ 8.300. Eu tive uma margem de 934. No caso da soja, eu tirei R$ 9.600 por hectare, só que eu tive um custo de R$ 4.800. Se você tirar um pelo outro, que é mais ou menos a margem, nós temos uma margem de R$ 4.800 por hectare. Paulo, nós vamos discutir outras coisas depois, mas assim, matemática básica aqui. Você plantaria o que nesse caso? Você plantaria, né? plantaria soja, né, Tia? Qualquer tonto que sabe fazer conta também. Mas calma que nós vamos continuar a discussão para chegar lá. Eu só vou trocar o custo da soja porque eu não gostei da margem ter ficado redonda. Eu vou colocar aqui 4.950. Vou penalizar um pouquinho ela. Tá bom? Então tamanho. Tá Só que você lembra que na minha porca explicação eu falei para você, Paulo, que quando você opta por grãos, geralmente você entra com uma semeadura, um plantio ali em setembro, outubro e vai esticando isso aqui até fevereiro. Que daí o que, que acontece? Você não vai largar a área em pousio ou sem nenhuma outra cultura até a próxima soja, até a próxima soja, até a próxima safra. Então você entra com uma outra safra, que é a safra de milho, geralmente. Então você faz safra. Safrinha, que é o que o pessoal gosta de chamar. Então, ou seja, isso daí, quando a gente estava olhando para grão, você está olhando só um pedaço no negócio. Agora você vai entrar com o milho. No caso do milho, eu vou passar um pouquinho mais rápido a linha de raciocínio, porque ela é a mesma da anterior. Qual que é a produtividade do milho, Pochete? Um pouco menos a soja. Dá para ver que o Paulo de milho também só entende de lá roubar milho verde, né? Não, a produtividade do milho. Oi? Lucílio que entende. Aliás, um grande beijo para o nosso querido Lucílio Alves, do CPEA, uma baita instituição que faz acompanhamento de preço, por meio de custo, você pode entrar lá para ver, tá bom? É, CPEA. Aqui desalque. Milho, produtividade, ele é maior do que de soja. É, Paulo, soja fica pequenininho, milho, você lembra que fica um pouco maior? De... Espigona, aquela boneca, coisa linda. Bom, vamos colocar aqui uma média, um valor aproximado de 80, 80. sacas por hectare, tá bom? Há um custo, de novo, vou trabalhar com o um valor aproximado que os nossos queridos amigos passaram aqui, mais ou menos em torno de quatro mil reais por hectare. O que que tá incluso? Mesma coisa, operação, insumos e uma parcela do arrendamento aí dentro. Aí, botão, mais o meu fica mais caro ou mais barato? Depois, por isso que tem o exercício. Você faz na sua planilha do jeito que você quiser. Certo, Pochete? Pois bem. E o preço do milho, Paulo? Será que tá bom? Será que tá uma bosta? Será que tá médio? O que que tá? Eu acho que tá muito bom. Você acha que tá muito bom? Dá para perceber pelo preço da carne no A supermercado, carne do, do mercado, óleo de mercado, soja, de soja. Isso. Foi para sete e pouco, de dois e pouco foi para sete e pouco. São os Reflexos que a gente tem, beleza? Porque as matérias-primas ficaram mais caras, né? O custo também subiu, mas é discussão, dá para fazer uma aula disso, beleza? Vamos entrar aqui no mesmo Google, colocar aqui preço do milho. Olha que bem, São Paulo. Preço do milho tá na casa aí, como vocês podem ver, de 85 reais a saca, tá? E isso eu não vou entrar no Invest, mas são ótimos preços para milho também tá bom? Então vamos lá na questão do milho, vou colocar aqui o preço, vou pôr os R$ 85 reais a saca e vou da mesma forma calcular a receita e depois a margem. Se eu tenho uma produtividade de 80 sacas por hectare a um preço de 85, você concorda comigo que cada hectare que eu plantei em milho, eu tirei R$ 6.800 de receita. Como eu tive um custo de 4.000, olha lá que coisa linda, né? Receita menos custo. Nós vamos chegar aqui em 2.800 reais. Não é uma soja, né? Mas, né? Mas tá no meio tá Coisa linda. Então, qual que é a visão que a gente tem agora, pessoal? Se a gente pegar aqui embaixo, nós temos o que interessa, que é a margem para grãos. Ela que depois vai ser confrontada aí com, no caso, a cana-de-açúcar. Então, se eu somar a margem da soja mais a margem do milho, Paulo, nós estamos falando aí em uma margem, ou seja, tirando tudo, os custos de R$ reais por hectare. Ou seja, vale mais a pena se plantar grãos ou vale a pena se plantar cana? Nesta, por favor, não conclua nada ainda sem assim, se chegar no final do vídeo se sobreviver até lá evidentemente, né? Mas a matemática é muito clara, meu amigo, é que nós vamos discutir agora os conceitos, Tá bom? Na verdade, vamos discutir os cenários. Por quê? Nós somos no mercado de commodities, principalmente, meu caro Pochete. Não necessariamente né? esse preço vai se manter por muito tempo, mas é coisa que a gente vai falar mais para frente. Eu só estou mostrando que, né, do ponto de vista econômico, não tem muito aonde se brigar por enquanto aí. Beleza? E agora, pessoal, eu só vou começar com algumas automações aqui do Excel para que a gente faça ali... Uh, depois algumas brincadeiras. Então, para você que estava esperando efetivamente algo mais legal no Excel, né para melhorar a sua ferramenta, talvez esse seja o ponto legal. Então, aqui que eu vou fazer que eu chamei ali de relação de margem, né? Eu vou dividir é a margem de grãos pela margem da cana. Beleza, Pochete? Então, aqui ó, 7450 dividido pela margem da cana. Para que, que eu estou fazendo isso, pessoal? Simplesmente para analisar, né? É, e consegui automatizar ali a minha ferramenta de tomar decisão para falar o seguinte. Bom, quando que vale a pena eu plantar cana? Quando que vale a pena eu plantar grãos? Qual que é a lógica que nós temos aqui? Você concorda que eu estou dividindo grãos por cana? Se o número é maior do que um, ou seja, o denominador está menor né, do que a parte de cima ali que me fugiu o nome, vale a pena você plantar o grãos. O numerador, isso aí. Se está menor do que um, vale a pena você plantar cana. Beleza? Por exemplo, eu vou colocar no braço só para a gente ver aqui, ó, grãos está 750, vamos supor que cana deu 8 mil, depois eu volto a fórmula aqui, ou seja, vale a pena você plantar cana porque a relação de margem está inferior a 1. Se ela for maior do que 1, vale a pena você partir para grãos. OK? Então vamos lá. Até então a gente e você concorda comigo que nós fizemos só contas de mais, menos, multiplicar e dividir, então não tem nada muito de novo aqui na nossa discussão. A ideia agora é dar uma incrementada na nossa planilha, né, para que ela te auxilia a tomar um pouquinho de decisão melhor ou para que você tenha um olhar mais holístico né, do seu contexto, certo? E o cara pochete que está mais, pegou uns três pacu que ele está pescando aqui. Então nós vamos construir a lógica, você tá só concordando, muito bem. Bom, então vamos finalmente construir a lógica para ver se o negócio vai dar certo. Bom, igual se, né? afinal nós vamos fazer uma condicional, a depender do que eu tenho de resultados ali, ele vai dar se vale a pena cana ou soja, para que, cana ou grãos, para que o negócio fique um pouco mais didático. Tá bom? Então, nós temos basicamente quatro opções aqui de resposta. Se as duas culturas, né, se as duas atividades derem negativo, não vale a pena plantar nada. Se cana der positivo e grãos der negativo, cana. Se grãos der positivo e cana negativo, grãos. Se as duas culturas derem positivo, ainda nós vamos para aquela análise de margem. Tá bom? Então, vamos tentar traduzir isso de forma didática para o Excel, é vídeo de 40 minutos. Custo nós batemos o recorde de pochete, mas tudo bem. Quem tá afim de aprender não tem jeito, tem que ficar acompanhando a linha de raciocínio. Então vamos lá. Se eu vou montar aqui em cima, pessoal, na barra de fórmula, porque depois com o tamanho da fórmula ela quebra a visualização ali em cima é mais fácil de acompanhar. Vamos lá, finalmente, Zerati! Vamos lá. Se a margem de cana e se a margem de cana for menor ou igual a zero, e a margem de grãos também for menor ou igual a zero, o que, que vai aparecer, pochete? Nenhum. Deixa eu esquecer o ponto e vírgula. Nenhum. Se não ser e se a margem de cana for maior que zero e a margem de grãos for menor que zero, então cana. Beleza? Se não e se a margem de cana for menor que zero e a margem de grãos maior que zero, então grãos. Se não, porque aí é até beleza, né? Acaba sendo até meio óbvio ali, né? Se os dois derem menor do que zero, nada. Se a margem de cana maior que zero é de, de grãos menor que zero, cana ou o outro ali que a gente acabou de montar. O pepino vem agora, né? E se os dois dão positivo? Aí cai naquela discussão da relação de margem que a gente fez anteriormente, né? Se a relação for maior, igual a 1, nós estamos falando que favorece grão. Se a relação for menor, igual, menor do que 1, na verdade, nós estamos falando que favorece Cana, dado a relação de numerador e denominador, certo, pochete? Agora me vem o nome, já que você soprou aqui. Então nós vamos com o último C, né? Se isso aqui não for verdadeiro, né? No caso, eu tenho que fazer o C aqui na verdade, né? Se a margem de cana for maior que zero e a margem de grãos também for maior que zero, então né? nós vamos partir para a verificação da relação. né? Então, se a margem for maior igual a 1, então, quando eu falei que é maior ou igual a 1, dado a relação, então grãos. Porque nós estamos dividindo grãos por cana, certo? Por isso que se for maior ou igual a 1, tem que dar grãos. Se não for grãos, você concorda que eu só estou colocando no contraste ou cana ou grãos? Então vai virar cana. Agora nós vamos fazer uns três, Pai Nosso, rezar para lá, para quem você quiser, para que no fechamento de parênteses a gente acerte e finalmente depois da terceira tentativa a gente dê sequência desse vídeo. Vamos lá! Um parênteses fechou o roxinho ali, o dois fechou o verdinho, o três fechou o roxo, o quatro fechou o vermelho, lá em cima, ó, o último fechou o preto. Dei o Enter. Shazam! Apareceu aqui grãos. Então o que é bacana, pessoal? Se a gente eventualmente mexer aqui agora nessas premissas, nesses cenários, automaticamente o Excel, a né, minha ferramenta, vai ajudar a recalcular para onde eu vou, tá? Para que a gente não fique fazendo isso toda hora na mão e consiga estudar um pouco de forma mais automático a relação das informações, eu vou trazer esta tabelinha de preços aqui para vocês, né? Que a partir de um determinado momento do vídeo, ela apareceu aí, mas ela estava oculta. É que eu errei várias vezes, né? E aí o que, que aconteceu? Eu esqueci de ocultá-la e desocultá-la e agora desocultá-la de novo. Então eu vou, né? É da onde sai essa tabelinha. O que, que é isso daqui, né? Vamos supor que eu quero fazer uma... uma uma análise um pouco mais de longo prazo, tenho conhecimento dos meus custos, tenho conhecimento do meu potencial de produtividade, eu quero saber o seguinte. Bom, mas e se o meu cenário de preço subir ou descer? Para onde eu vou? Bom, então o que eu estou fazendo aqui, ó? título de exemplo, tá? Preço do ATR, preço da soja. Então, vou simular cenários de 0,55 até 0,95 kg por tonel, reais por quilograma de ATR, e aqui reais por saca. Quem que a gente quer ver? A minha decisão, que está aqui na célula C29, então vejam que eu estou pegando aqui ó, estou fazendo um vínculo com a célula C29, ok? Por que, que não está aparecendo o botão? Porque eu já deixei a planilha um pouquinho mais bonitinha né, e coloquei uma coloração branca nela. O que, que você vai fazer agora? Vou fazer um pouco mais rápido porque de novo, o objetivo do vídeo não é necessariamente mostrar como é que faz no Excel né, mostrar a ferramenta em si, mas sim o contexto da análise. Então aqui ó, selecionei a minha tabela de dados. Cliquei aqui em Dados, Teste de Hipóteses, Tabela de Dados, ok? Qual que é a célula de entrada que está variando numa mesma linha, pochete? O preço da... do ATR. Então nós vamos lá, preço do ATR. Qual que é a célula de entrada de coluna, né, que está variando aqui? Preço da soja. Então vem aqui, preço da soja. Ah, mas e é o preço do milho. A tabela de dados dá para você simular apenas com duas variáveis. Para você variar com mais, aí você tem que utilizar o gerenciador de cenários, que eu não vou fazer, que senão nós vamos ficar realmente aqui até amanhã, tá bom? Bom, cadê aqui? Preço da soja, beleza, só deixa eu conferir. Célula de entrada C4 é o ATR. Célula de entrada de coluna C3 é o preço da soja. Vou dar um ok, pochete, olha lá. Chaza, Muito bom, pela vigésima vez ainda nós estamos fazendo surpresa, certo? Lógico, pessoal, por que que pintou aqui de laranjinho ou de verde? É porque eu coloquei uma, condicion... uma formatação condicional atrás, só que para ficar visivelmente mais agradável. Se você quiser, depois é só entrar em algum vídeo, formatação condicional, beleza? Bom, o mais importante agora, né? Como é que a gente interpreta isso aqui? A gente interpreta desta maneira. A cana, para este cenário que a gente montou ali, vai valer a pena, né? Se o preço da saca da soja for para 65 e o ATR for para 0,85, ou então se o ATR for para 0,90 e o preço for para da soja para 70, então veja que olhando o patamar de custos atual, a predominância no que diz respeito à rentabilidade, né? Ou seja, a margem, o quanto vai sobrar de dinheiro no bolso é melhor. No caso, eu tô. O grãos do que a cana. Ai, botão, mas e se eu melhorar a minha produtividade, né? Com o mesmo custo? E se minha produtividade for 120? Evidentemente que as coisas mudam ali. Dá para fazer, pessoal, uma série de discussões aqui em cima disso. Tá? O importante, na verdade, aqui é como nós estamos amarrando um pouco as situações. E só para a gente finalizar essa parte mais do Excel, eu vou fazer o seguinte. Bom, a depender do preço da soja e também do milho, qual será que é o meu ponto de equilíbrio? Mesma linha de raciocínio. O cruzamento das informações aqui, grãos. Selecionei a minha tabela de dados, dados, teste de hipóteses. Quem está variando na mesma linha agora, pochete? O preço do milho. Venho aqui no milho, preço que está em 85. Venho aqui na soja, ok. Olha lá que maravilha, pochete. Então, aqui a decisão já é outra, né? O que, que ele está mostrando? Meio comprovando a lógica. Se o preço das culturas de grãos caem, a cana começa a ser favorecida. tá? Então, basicamente, esta é a relação que nós temos aí. É um, foi uma métrica, né? apesar de demorada até então foi relativamente simples, né? Na verdade, a gente colocou só umas questões de margem ali. E agora, né, colocou uma fórmula para falar assim: "Bom, a partir dos patamares de preço que eu tenho, para onde que o meu barco pode tocar?" Tá bom? É, se você mexer em qualquer coisinha que está em azul aqui, né, na planilha, automaticamente a sua tomada de decisão ela vai acabar mudando. E é isso que também eu quero chamar a atenção em dois aspectos. Primeiro, não vai achar que isso daqui é a tua vida, ô meu irmão. Isso daqui foi uma ferramenta que a gente mostrou aqui, né, para que você desenvolva raciocínios e comece né, a, a ter aí tomadas de decisão, né? alguma coisa um pouco mais fundamentada. Por exemplo, coisas que não estão atreladas aqui. É, se eu subir, por exemplo, o preço está ligado muito com a questão da parceria ou do arrendamento. né? Aqui, se eu subir o preço, não está subindo o meu custo e deveria subir. Então, dá para fazer uma série de incrementos aqui dentro do seu modelo para que ele fique mais refinado. Beleza, Pochete? Então, meu jovem, é isso. Vamos embora agora para o fechamento, já que o vídeo está demasiadamente longo, certo, Paulo? Para a gente fazer algumas considerações. O que, que você plantaria, Pochetão? Cana ou grãos? No momento ali, grão. Olhando né, do ponto de vista matemático, nesta visão simplista, a nossa planilha está muito mais laranja do que verde, certo? Então, se a gente for fazer uma conta hoje, né? Dá uma olhadinha como é que está a nossa situação. É um assunto relativamente delicado. Por favor, não entenda que eu estou defendendo ali nem a cana, nem a soja. A gente fez um exercício tá? para que você né, faça aí a, a sua gestão, a sua melhor tomar decisão. O que, que eu vou colocar como consideração neste encerramento, Paulo, é, a respeito desta situação? Então, aqui no PC de projetos, de 10 pedidos que a gente recebe de análise ou de consultoria, né, 8 são relacionados ao assédio de grãos em cana, que não deve ser só em cana, porque o negócio, como a gente viu, tá tão bom que acho que várias outras culturas, a depender da região, acabam aí sofrendo com isso. Então, pontos que eu quero destacar, eu acho que o que rege qualquer atividade aí, né, acaba sendo a relação de risco-retorno. Quanto maior o risco, a tendência é maior retorno, porque senão não tem sentido. Você vai ficar se arriscando à toa? Que é justamente o que eu tô querendo dizer aqui com a relação de grãos e cana. Quando você trabalha com grãos, o risco, ele é muito maior sobre diversos aspectos. Primeiro aspecto, Paulo, a questão climática, a questão do das condições de produção, a cana é uma desgraça rapaz, se não chove ou se tem algum problema ali do ponto de vista climático ela vai dar uma sentida e vai ali cair a produtividade só que ela é muito mais rústica do quando a gente compara com uma oleaginosa como a soja, por exemplo, ou até como o milho. Né? Então, ela é muito mais útil. Então, depois, se chover, vai ter queda de produtividade? Vai, mas você vai conseguir ter uma recuperação e um novo arranque. Quando a gente parte para grãos, o negócio é muito mais sensível. Então, você pega aí áreas em que a precipitação foi baixa, o que, que acontece? Pau, sojinha desse tamanho. É por isso que você vê seguro safra, né? Muito mais intensivo no caso de grãos do que no caso de cana. Então, se você quiser procurar depois aí as coisas gráficas que exemplifiquem isso, não tem problema. É outro ponto, esta questão do preço. Coisa maravilhosa, dure o tempo que durar, que espero que seja por muito tempo. Mas saiba que preço muito bom, né? Esse céu maravilhoso de brincadeiro, de brigadeiro, ele não é perpétuo. Se você olhar análises gráficas, análise de tendência, né? Você, análises históricas, não de tendência, você vai ver que nós tivemos picos, né? Talvez não como esse, mas, né? Oscilações no preço a gente tem. É, outra coisa, quando a gente falou também das suscetibilidades, né? Não Vamos lembrar dos anos 2000, lembra da ferrugem asiática, meu caro Pochete? Ah, naquela idade você era um menino ainda, mas você deve lembrar, mais ou menos ali, no início dos anos 2000, que pungada geral no setor de grãos. Nessa época, expõe uma outra coisa muito interessante, quando a gente olha, né, muitos produtores, né, que tinham usinas, por exemplo, ali na região e eram produtores de grãos, que levaram ferro é, naquela época, acabaram arrendando a, as terras aí para cana, ou acabaram arrendando... Colocando à disposição para a produção de cana e conseguiram honrar os seus compromissos e sim, tiveram algum giro, né, alguma possibilidade é, comercial. Então, o que eu estou colocando isso? O risco é maior. E esse ponto da questão do risco também expõe uma questão comercial. Por que questão comercial? Quando o preço da cultura tá bom, como é o caso agora, maravilhosamente bem de grãos e milho, o que não falta é nego querendo arrendar sua área para produzir. E aí, o que, que acontece? Olha, te pago, né, depois da colheita, por exemplo, e pode ser que você, pode ser, não tô falando que isso vai acontecer, pode ser que você leve uma tungada. Quando a gente vai pro setor, né, sucro energético, usina, dificilmente você vai ter o cano, né, ou as ou as usinas não honrando o seu compromisso em pagar sua matéria-prima ou arrendamento. Eu estou falando dificilmente não é 100%. Por quê? Tem casos, a gente sabe aí no setor, de usinas que faliram, que quebraram, entre RJ o pessoal ficou sem receber. Na verdade, o que eu estou querendo falar com isso? né? Que a questão do risco retorno nessa questão da relação comercial também ela existe, certo, Paulo? A princípio é mais seguro você ter o arrendamento ou ter a produção aí para uma cana que o seu garantimento de recebimento vai ser maior. Outro ponto e agora para finalizar eu prometo esse momento de reflexão, né? O que que nós estamos sentindo nessas rodadas que nós damos? As regiões, as usinas que estão sentindo de forma que estão sentindo mais esta questão da pressão de grãos, né? Isso na verdade evidencia um pouco a fragilidade na relação entre produtor e usina ou produtor e um arrendatário que seja, tá? Por quê? Se a relação já não está saudável, se tem atritos, se tem olha eu vou sair, sai se você não é macho, esse tipo de coisa, eu acho que agora é o momento do cara realmente partir. Então, aonde está sofrendo mais né, é porque já tem uma fragilidade na relação. Regiões em que a gente vê, né, em que produtor e usina estão relativamente bem alinhados, é evidente que uma área ali de reforma tal vai acabar perdendo, mas não tem essa migração por completo, não vou plantar cana, vou passar glifosato nessa bosta e vou estar com nada. Tá? Onde acontece isso é onde a gente vê uma certa relação estremecida. Pessoal, essa é um pouquinho da ideia que eu queria passar, evidente que o vídeo ficou longo né, mas espero ter agregado um pouquinho aí na sua, pelo menos nas suas reflexões. Procure montar a sua planilha, ter as suas tomadas e decisões e fazer algo bastante com o pé no chão. Certo, Pochete? E se você precisar de alguma coisa? Nós estamos aqui, certo? Só procurar a gente lá no PC de Projetos, eu, o Haroldo, do canal Economicamente, que nós estamos à disposição para ajudá-los. No mais é isso, se você gostou deste senhor dos anéis do Excel, certo? Uma hora de vídeo, deixe aqui o seu like, né? se inscreva no canal, ative o sino, toda aquela coisa que todo mundo que coloca conteúdo no YouTube acaba pedindo, porque essas são as métricas de promoção do canal. Se você não gostou, também fique à vontade para manifestar a sua opinião. Obrigado. Um beijo nas meninas, um beijo nos meninos também, pode ser? Um beijo nos produtores de soja, produtor de milho, um beijo nos produtores de cana e até a semana que vem. Tchau. Estou cansado. Não escutamos você. Quando né? quiser. Tu vai pegar a minha. Será que eu consigo abrir, Paulo? Vai Para... lá. Tá aí, que ó. pariu, hein? Já esquentando a garganta cedo. Não, cedo não, são três horas. Cedo, três <risos> horas da tarde. É tarde, então. Podemos ir, pochetinho, então?